Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou mostrar como usar o Google Maps no Enescape. Primeiro aqui você já conhece nosso projeto, vou só vir aqui para mostrar um pouco mais para você poder entender um pouco mais do projeto. Bom, este é o nosso projeto para fazer o teste de importar o Google Maps aqui para dentro do Enescape. Do, do Voltamos aqui para a parte da frontal da casa, escolhi aqui uma boa posição, pronto, talvez aqui esteja bom. Agora eu vou mostrar qual seria o processo para trabalhar com Google Maps, o primeiro passo seria vir aqui neste website, se você vem aqui neste website, tá vendo aqui? Aí você primeiro precisa baixar este plugin. Aí você clica aqui e vai abaixar o plugin. Aí você instala ele. Uma vez instalado, você vai até o, o Google Maps, tá vendo? Aí você só acha uma uma uma boa posição aqui da sua câmera de 360. Então podemos escolher aqui nessa posição, pode ser qualquer localidade, você escolhe o, o ponto que fica melhor para você aí o que você só precisa fazer é vir aqui e copiar é, o link só, dessa imagem, só vem aqui e dá o CTRL C copia o link da imagem, pronto aí você vai iniciar é, esse programa que você acabou de baixar daqui né este daqui que você acabou de abaixar, você abaixa ele e inicia o programa aí o primeiro passo seria vir aqui em Tools eu vou só apagar esse vem aqui em Tools e copia este link para cá vou aqui copia esse link para tal para aqui vem aqui e dá o paste pronto aí ele já vai gerar o panorama ID, tá vendo? Aí você seleciona e dá o copy, pronto. Aí você vai vir aqui em Panorama, você está aqui em Tools, aí você vai vir aqui em Panorama Download, clica aqui, aí você vai colocar é, essa Path da onde você vai querer salvar o arquivo, coloca o nome do arquivo, e aí você vem aqui, aqui vai estar tá sem nada, você vem aqui e dá o paste, cola essa Path que você. Essa ID que você pegou daqui né Copiar daqui E só coloca ela aqui nessa Nesse outro campo Aí você seleciona o tamanho da imagem Que já vai ser o máximo E depois é só clicar aqui em download Eu vou clicar, mudar aqui para número 2 E clica aqui para dar o download Aí você vai ver que ela começa A baixar é, A imagem É só esperar um pouco Até completar e esse plugin ele é free, para você abaixar. Pronto. Mais um pouco. A imagem está completa. Aí você pode ver aqui a imagem de 360. Aí você pode voltar para o aí Dentro do n-escape nós temos esta opção aqui, Visual Settings. Você clica aqui. Aí você vai ter essa janela, que você já sabe que aqui você pode fazer várias alterações, certo? Aí você vai vir aqui em Sky, tá vendo? Sky. Aí você vai mudar aqui para Skybox. Uma vez que você seleciona Skybox, você vai ter essa opção para pegar a imagem. Clica aqui, aí ele vai abrir o, um folder. Aí você vai ver a imagem que nós acabamos de abaixar. Elas são iguais. Vou selecionar aqui a primeira que eu fiz para testar. Aí é só dar o Open. Aí é só esperar. E você já consegue ver que a imagem do Google está aqui atrás. Está vendo? Essa é a imagem que a gente abaixou do Google, Google Maps. Aí ela fica... Dependendo da posição, ela fica muito boa, tá vendo a praia ali, no fundo Aí a gente pode navegar Aí o bom é que a gente consegue ver através do vidro As, as partes do, do, do projeto da, da imagem no Google Maps, né? Então ela fica melhor assim quando ela, a gente consegue ver de dentro, tá vendo? Aí a gente consegue mudar o background da, da imagem aqui na piscina. Aí nós temos aqui é, a praia como sendo o fundo. E uma outra coisa boa seria se você voltar aqui no no, no escape Tem essa opção de rotacionar, então você consegue rotacionar a imagem, tá vendo? Por exemplo, se aqui for a praia, tiver uns prédios mais atrás, aí você consegue rotacionar como achar melhor por exemplo tocar ali com o fundo do, do morro pronto então essa seria as diferentes formas de utilizar o, o Google Maps no Inescape, então você pode conseguir é, inserir qualquer imagem do Google Maps dentro do seu é, escape aí você pode ver que o resultado o resultado realmente fica muito bom voltando aqui para frente aí nós podemos ver aqui também por exemplo se tiver um projeto que é diferente para a praia aí você pode ver o, como fica o o resultado quando nós usamos o Google Maps indo para fora, é claro que tem um problema de escala que aí já não fica tão bom, né, por exemplo as imagens de fora aí algumas coisas não batem direito né, mas de uma forma geral fica muito bom, e é rápido de trabalhar né, o bom é que é bem rápido, você abaixa e já consegue ver o fundo, um fundo diferente né, então é isso, essa é aula de como usar o Google Maps. É, no seu projeto de arquitetura juntar, junto com o Enscape. Agora se você quiser aprender um pouco mais sobre o Revit e o Inescape, no website da A Arquiteta você vai encontrar este curso curso Projeto Fácil Beam Rivet que você vai aprender como modelar rapidamente em Rivet e também usar o Enscape. é um curso rápido de 12 horas você pode ver aqui, essa é a casa que a gente vai trabalhar, que você acabou de ver Tem, temos aqui algumas plantas, de demonstração e a gente apresenta exatamente como é, modelar esta casa inteira e criar a renderização com o Nscape. aí você pode ver aqui o resultado final, que ficou muito bom e aqui nós temos também é, esses QR Codes, né, que você pode usar o seu celular para dar o scan dessas imagens. E aí você vai conseguir ver automaticamente é, uma, uma imagem de 360 graus no seu celular. Então se você usar o celular agora com a câmera e apontar para esse QR Code, você vai poder é, ver o, essa imagem de 360 no seu celular. Bom, esse seria um curso, o Projeto Fácil, e nós temos também o curso que é dedicado somente para o n-escape para a Revit. este é um outro curso que só fala mais, só fala do n-escape com mais detalhe e todas as ferramentas e as melhores formas de trabalhar com o Inescape, né Esse seria um outro curso que cobre mais a parte de escape e a parte do Revit, como criar materiais para... Ficar com uma qualidade bo boa, né? Esse projeto é um projeto bem grande. Você pode ver aqui. E, aí, e aqui você consegue ver os, os resultados finais desse curso. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.